Qua qua, vejo os pato comentando. Blá blá blá, olho grande atrás dos planos. Ha ha ha, vocês estão comemorando. Blá blá blá, nem me viu sair voando. Assassino na rima, minha arte é fora do normal No freelance caço mercenários, meu hobby é meter headshot e nada pessoal Eu não sigo tendência, não me importo com minha aparência Consciência me fala que eu sou a mesma pessoa que eu sempre fui A minha revolta só cresce, evolui de letra em letra Quebra caneta, estrago o teclado, escrevo na alma Não me peça pra ter mais calma, todo mundo tá farto de guerra Em um mundo com tanta riqueza, impossível que haja miséria uma coisa eu tenho certeza Aparência não gera pureza, avareza só traz a doença Vaidade matando o planeta, egoísmo e capitalismo desenfreado Corrupção é recurso pra destruir, surfrui dos bens naturais Enriquecer, favorecer, se proteger Meus inimigos estão no poder E os meus iguais precisam entender O opressor quer te matar, ele quer te eliminar Só precisa vá te convencer Atingiram o pico da ignorância Desprezam fatos e se julgam a mudança O retrocesso informativo é real E o Armageddon agora se tornou a esperança Cês que não sabe como é o jogo Tô no estádio lotado de invejoso Eu dou risada a vocês parece o bozo Cês merecem tapa em vez de topo Cada verso que eu escrevo larga a vida em cima pensando que vou ajudar o menor em algum lugar só de fazer som pra guria, mas no rank top 10 já está em primeiro lugar Sem mais stream, sem ninho, só com sangue nos olhos pra poder te passar mensagem real O que acontece aqui é, Libra Euro dólar, mas meu chapo isso não pode ser real Quanto corpo que eu já vi ouvi cair por terra, por apenas um real E quantos que se vejam não se olham mais no rosto, é mesmo? Por motivo banal, fica difícil de contar nos dedos Todas as merda que eu sei, quantos humanos perdidos na vida que é clichê, fala agora que eu avisei, se não adiantou antigamente Como que agora essa porra vai adiantar? Numa sociedade que humilha e te oprime, essa é a vida mais fácil de aceitar, então nós vai dominar tudo. Eu vou cantar até me escutar E nós é zona sul Das origens huffle só pra constar, tipo blue, mano, 2,1 um Não setinho um, que se paga de popstar, Pra quem é fechamento rap Sul Canta rap resistência já sabe do seu lugar